Se selecionar ver primeiro... Sim. Então, aquele conteúdo daquela página, é o que imagina, a tua página, Maria Cerqueira, vai passar a ver primeiro, vai ter prioridade no algoritmo. Ou então, possa ativar as notificações para esta publicação, ou então guardar a publicação. Ou guardar a publicação, tipo como os favoritos do browser. Mas podes desativar o autoplay. Isto é na aplicação mobile, vamos a Settings, Autoplay e desativa-se o autoplay. De qualquer modo, ele só dá com o Wi-Fi ligado. Este workplace, isto é idêntico como uma intranet ou uma Sim. plataforma que se usa para trabalhar, para colocar fecheiros, para ter grupos de trabalho. Grande vantagem, não há curva de aprendizagem, porque é plataforma no Facebook, mas podes ir à tua página e ver o feed da tua página, ou seja, vai ver, ver conteúdos do quais a página é fã. Clicar em ver feed de páginas, o que acontece é que eu agora estou a ver conteúdos, ó cá está o conteúdo da Maria, conteúdos das páginas que eu sou fã. Portanto, temos também a possibilidade de configurar uh, respostas automáticas nas mensagens das páginas. Eu entrei na caixa de entrada do Facebook, Sim. provavelmente quando tu entras vês só as mensagens do Facebook. Agora temos mensagens, temos respostas e temos Instagram.